Olá, super bem-vindo, super bem-vinda aos nossos encontros, onde eu trago aqui pequenas dicas para você poder integrar no seu dia a dia e ter, né, uh, enfrentar esses momentos complexos com um pouquinho mais de leveza. E muita gente me fala o seguinte, Lígia, a minha mente, ela é extremamente pensante. Eu não consigo acalmar. E o meu convite hoje é para que a gente faça uma visualização criativa, onde você vai observar e perceber que, aos poucos, quando você estiver acompanhando né, a minha meditação guiada, a sua mente vai acalmar. A gente pode, sim, né, cocriar e trazer uma série de visualizações para nossa mente para que a gente possa perceber no nosso corpo um melhor bem-estar. E esse vai ser o meu convite. Depois, não esquece de me contar como foi fazer essa visualização criativa hoje, para acalmar a sua mente, tá bom? Vamos lá? Postura. Então, vamos para nossa prática. Permita-se alguns minutos de pausa. E hoje a gente vai fazer uma visualização. Então, encontre uma postura na qual você se sinta confortável, mas, ao mesmo tempo, alerta. Você pode estar sentado, você pode estar em pé, apenas pause. E observe bem de perto a sua respiração. Inspirando e expirando bem tranquilamente. Faça três respirações bem profundas no seu ritmo. E eu vou te convidar hoje para fazer uma visualização criativa. Então tente criar e trazer para sua mente uma paisagem linda. Talvez imagine-se sentado numa areia da praia. Aquela areia bem branquinha, fininha. E na sua frente, aquela imensidão, com o pôr do sol, quase se unindo lá na linha do horizonte, aonde você observa que o mar tá tão calmo, a água tá tão tranquila que traz uma paz enorme para a gente. Apenas Observe essa paisagem, inspire, expire tranquilamente e sinta toda a tranquilidade da natureza, o brilho do sol, bem lentamente se pondo lá no horizonte, por trás do mar. E você apenas observando, inspirando e expirando. E se desejar, pode inclusive se levantar, caminhar em direção ao mar, sentir a água do mar nos seus pés. E apenas, talvez nesse momento, né, até com um sorriso no rosto, observar a calmaria, a água cristalina. Seja curioso, observador. Inspire, expire tranquilamente. E aos poucos, com toda essa sensação boa, né, que essa visualização provavelmente trouxe no seu corpo, vá reorientando a sua atenção para a respiração, deixando ir as imagens mentais que a gente criou. E voltando aqui para o nosso momento presente...